No Brasil, não existem muitos cursos de gerenciamento do tempo e apenas agora começaram a aparecer alguns treinamentos na área de produtividade. Mas nos Estados Unidos e na Europa isso é bastante popular. Eu mesmo já fiz vários cursos e estudei autores mais renomados do mundo todo durante a época que eu fazia a minha pesquisa e a minha preparação para o Produtividade Jedi. Fique tranquilo eu vou passar para você a melhor parte de cada um desses cursos. E a gente também vai criticar aí um pouco aquilo que não funciona muito bem. Se fôssemos falar de gerenciamento do tempo, a primeira coisa que precisamos entender é o que é o tempo. E isso é bem difícil de definir. No livro A Brevidade da Vida, Seneca explica que tempo é vida, tempo é movimento. E se temos a sensação de que a vida é breve, é porque desperdiçamos esse bem precioso, que é o tempo. Olha, se tivéssemos coragem para ser sinceros, iríamos admitir que o tempo é um tipo de energia que pouco compreendemos. Apenas, apenas medimos com o um relógio, com rugas, com cabelos brancos que acumulamos ou que perdemos. E como conseguimos medir, achamos que sabemos o que ele é. Bem, e também tem aquele ditado popular que diz que tempo é dinheiro, e essa parte a gente entende, né? Bom, anote aí no seu caderninho algumas conclusões que eu cheguei. Não é possível gerenciar o tempo, pois nem sabemos muito bem o que é o tempo. Mas o tempo apresenta uma constante importante. Todo mundo tem 24 horas por dia e algumas pessoas sabem aproveitar bem e usam bem esse tempo e outras se perdem no que eu chamo de o caminho da insanidade. Einstein falava que insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Se perder no caminho da insanidade é utilizar mal o tempo, a vida, o movimento. Não sei se é o seu caso... Mas são aquelas pessoas que deixam o tempo escapar entre os dedos. Acabam se perdendo em distrações, em conversas inúteis, em relacionamentos desgastantes, comendo alimentos que roubam energia, que trazem problemas de saúde. Até em hábitos que além de não estimular, a gente acaba atrofiando o cérebro. Por quê? Porque a gente não está praticando, não está exercitando. Acaba atrofiando o cérebro. Eu chamo isso de o caminho da insanidade pois são aquelas pessoas que vivem envolvidas em tarefas vazias e acabam desperdiçando tempo, perdendo dinheiro. E o pior, desperdiçando a vida. Eu classifico as tarefas em dois tipos, as tarefas vazias e as tarefas de força. As tarefas vazias são aquelas que quando você acaba, fica uma sensação de vazio. Você termina uma jornada de trabalho ou chega no final com aquela sensação de que, assim, poxa, não valeu a pena. Ou então aquela sensação, ah, me livrei disso. Enquanto for só, um dia, não é grave. O problema é que isso, isso pode se estender por meses, por anos, até sentir que a vida é assim, vazia, sem sentido. Bom, esses são alguns sinais de vazio, e precisamos ficar muito atentos a eles. Eu não sei se é o seu caso, mas eu conheço gente que só se deu por conta disso quando estava se aproximando da aposentadoria. Isso é triste. É uma experiência ruim. E nós não queremos isso, nós não precisamos passar por isso. Para mudar isso, ou para que isso não aconteça, a gente precisa se dedicar às tarefas de força. As tarefas de força são aquelas tarefas que ajudam você a acumular força, a acumular poder, a produzir mudanças reais, para levar a sua vida para o próximo nível. Você sente que está avançando, você sente que está na direção certa, e fica mais forte, mais confiante e mais seguro. Com as tarefas de força, você entra num ciclo positivo e favorável para aumentar a produtividade e melhorar o seu desempenho e acelerar os seus resultados. Porque, Com mais produtividade, eu posso fazer qualquer coisa melhor, mais rápido e com mais eficiência. É isso que vai liberar mais tempo para nos dedicarmos àquilo que realmente importa. <risos>